Gente, enfim, ela chegou! A vacina contra o coronavírus chegou ontem aqui em Manaus por volta de seis e meia da noite. Imagem bonita captada pela nossa equipe, né? Ela chegou ali na base aérea, aeroporto de Ponta Pelada. A partir daí, 118 lotes de, da vacina foram escoltados... Pela Polícia Federal até a Fundação de Vigilância em Saúde, lá no bairro Colônia Antônio Alei, Colônia Santo Antônio. 25 policiais federais, além de integrantes de outros órgãos de segurança pública, participaram dessa ação. Vou falar ao longo de todo o programa né, dessa esperança de dias melhores. E olha, a tão esperada vacina contra o coronavírus já foi aplicada na primeira amazonense, ontem à noite mesmo. Uma técnica de enfermagem indígena foi a primeira a ser vacinada contra esse vírus terrível que assola o nosso povo. A Paloma Mendonça estava lá presente para preparou uma reportagem. Balança aí. O nome dela é Vanda Ortega, técnica de enfermagem indígena da etnia Witoto, A primeira amazonense a ser vacinada contra a Covid-19 no